Eu fiz um vídeo que gerou uma polêmica sobre a PM ter impedido uma marcha neonazista. Fui agredido, muitos me xingaram, mas isso não vem ao caso. Isso não é debate, eu estou interessado no debate. Então eu proponho um argumento e eu quero que os neonazistas refutem esse argumento. A partir do princípio que todos têm direito à vida, por que você tem direito à vida e um judeu não tem direito à vida? Se você considera que um judeu tem direito à vida, mas não pode viver na mesma sociedade que você, então justifique por que você tem direito de viver na sociedade e o judeu não. E terceiro ponto, se você discorda do princípio que todos têm direito à vida, então por que você tem mais direito? que um judeu. Porque você tem mais direito que os outros. O que que você tem de tão especial que os outros não têm? Gostaria que provasse isso cientificamente e de forma irrefutável.